Vamos entrando, que hoje tem uma live especial para vocês. Uma live muito legal, onde nós vamos falar do que mesmo, Pri? De... Anatomia energética e chakras. Isso, anatomia energética e chakras com o Rafael Vicunha, que entende bem isso. Né, Rafael? Rafael! Tudo bom com você? Eita também, coisa você. também! E aí, Rafael, me conta Nossa. sobre qual vai ser o tema? O tema está interessante, que a Pri já falou, e agora você começa. Você, o assunto é muito interessante, né? É sobre os chakras. E anatomia é isso? A... E a anatomia energética. energética. O que é anatomia energética, Rafael? Então, homem, é, a gente tem uma anatomia física, né? Que é uma anatomia estrutural é, orgânica, né? Que são as estruturas do corpo, né, os ossos, músculos, articulações, né, os componentes corporais. Né. A gente tem essa anatomia, né, que, que é tudo que envolve estrutura física né, do corpo humano, né, Da da parte física mesmo, orgânica, e a gente tem a fisiologia que é o funcionamento dessas estruturas. né? Então, é... se a gente for ver, né? o cérebro, por exemplo, ele é composto de várias estruturas, isso é a anatomia cerebral, né? e o funcionamento dessas estruturas, das sinapses, isso é a fisiologia. A gente fala a orgânica mesmo, né? a estrutural, tirando essa parte estrutural, né, que, que, que todo mundo tem né que nós que somos feitos de matéria possuímos a gente tem também a, é, a anatomia e a fisiologia energética né que é que é algo que a gente não pode ver movimento de energia pelo tá corpo né então se a gente for definir bem né a gente tem lá os sistemas das medicinas antigas né que é a medicina chinesa a medicina ayurvédica é cada uma dessas medicinas elas têm a sua anatomia energética, né? que compreende Só... em, em componentes energéticos. Certo. Então, a medicina chinesa tem... Só um minutinho, Rafael. Espera aí, eu, eu preciso entender um pouquinho melhor. Você começou tá. falando primeiro da anatômica, que é a isso, composição a física, e vamos começar, é. então, pelo neural, que foi o primeiro que você citou. Uh -huh. Não foi isso? Explica um pouco de como isso funciona. Então, eu citei, eu citei o sistema nervoso, né? no caso, que é uma anatomia, anatomia física mesmo, né? estrutural do corpo. Né? Então, Sim, assim, mas... a gente... mas... Eu só dei o um exemplo para gente é. diferenciar uma anatomia mais estrutural, que é física, composta por, por matéria, e eu ia entrar agora na, tom, na anatomia energética. Tá. Né? Então a gente tem as estruturas físicas e as estruturas energéticas que compõem o corpo humano, certo? Certo. Então, é para ficar gente bem tem, claro para os nossos, nossos ouvintes, né? Para os nossos amigos. Ah, sim. Isso. Sim. Então, é, a, a anatomia, como eu falei, a anatomia física, né, a anatomia estrutural são os ossos, os músculos, as articulações. É, os sistemas né, é, do corpo humano, e isso tudo é anatomia, são as estruturas do corpo, né? Se a gente for desmembrar, é, dissecar uma pessoa, a gente tira lá todas as estruturas do corpo dela, né? Os ossos, os músculos, tem as articulações, tem os órgãos, os sistemas, tudo isso é anatomia, as estruturas, certo. né? Isso são as estruturas físicas, né? Que a gente pode ver, tocar, né? As estruturas físicas que a gente conhece, que a medicina convencional fala tanto e tudo mais. Tirando essa anatomia física, é. a gente tem a anatomia energética, que é a que a gente não consegue ver. Que são o quê? São os meridianos, são os chakras, é, é, são o sistema é, é, chakra nadis né? da Irveta. Da, da, da a Kundalini, tudo isso são as estruturas energéticas que movimentam o corpo e fazem a gente é, é, é, é injetar energia, né? Sim. Então, tanto tanto então, é que quando a pessoa, tanto é que quando a pessoa desencarna, é, o que sai é energia, porque a anatomia fica, né? Exatamente. É. A anatomia física é. vai apodrecer. E, é. e, e o nosso ser mesmo, né, o que nós somos, na verdade, é o que vai, pela, vai ficar com a gente. E essa é a mais importante que você vai explicar. E que dá vida, né? Uma é. vitalidade. É. Tá. É. Então, a gente falou um pouquinho da anatomia física, né, que, são, é. que eu já expliquei. São os músculos, articulações, Isso. os sistemas, os órgãos. É, tudo isso a gente entende como anatomia, que são estruturas, né? Sim. O funcionamento do corpo é a fisiologia, né? A anatomia são as estruturas e o funcionamento é a fisiologia, né? Que a gente tem a fisiologia geral, a fisiologia do exercício, fisiologia cerebral, enfim. Né? Tudo isso é o funcionamento do corpo. Aí a gente tem também, né, nós que tra trabalhamos com essa parte mais energética, né? com as terapias energéticas e tudo mais, a gente é, a gente tem um olhar especial para anatomia e fisiologia energética também, né? uhum. então a anatomia energética é o que? São as estruturas energéticas, os chakras, por exemplo, são estruturas energéticas, né? a gente tem o sete principais faz chakras e tem outros milhares de chakras é, pelo corpo, né? que são os chakras secundários e terciários, todos eles fazem parte da anatomia energética, né? Aí a gente tem os meridianos da acupuntura também. Os meridianos da acupuntura são os canais, né? os canais que, que irrigam o corpo de energia, que são estruturas energéticas, você não consegue ver. Né? Se você for abrir um corpo humano, dissecar um corpo, você uhum. não vai ver os, os, os chakras e também você não vai ver os meridianos, porque eles são energia, eles são energéticos. Né? Então a gente tem essas estruturas, a gente tem também... Gis, né, que, são, é, que é um outro nome que a, a medicina ayurveda dá para os meios de anos. Né? É. E tem é, a Kundalini também. Né? Que eu já vi você falando bastante de disso. Que é, é energia vital, é né? É uma estrutura. Isso, é uma estrutura energética. Né? Então, tudo isso é anatomia energética. Então, a gente tem a anatomia física e a fisiologia né, funcional, Sim. orgânica, física e a energética. Uma, uma não, não pode separar da outra. Não desassocia, é. né? Elas estão associadas, as energias. Elas estão associadas. A gente não tem uma pessoa, né, um animal que só tem a anatomia, a fisiologia orgânica, física, material, né? Isso não existe. Só se for né? robô, Todo né? Mundo, né? Rafael. Só se for robôzinho. Só se for robôzinho. Então, essa anatomia energética. Ela, a anatomia física, aliás, e a fisiologia, né? Hum. Ela precisa da anatomia energética e da fisiologia energética para funcionar. Sim. Né? A, gente não consegue, a gente não consegue, por exemplo, é, manter, né? É, captar, é, manter os seus órgãos vitais funcionando sem captar a energia do prana, pelos chakras, né? Então, você precisa dessa anatomia energética também, né? Só que Sim. eu muito pouco falado disso, né? Nós que trabalhamos com as terapias integrativas, né? Com, com as terapias energéticas, a gente entende, né? A gente sabe que, é. que essas estruturas existem. Na nossa opinião, ela é mais importante porque ela apresenta antes os problemas. Depois é que vai somatizar Exato. no corpo físico. Né? Exatamente. Uh, eu acho muito interessante, uh, ao, por exemplo, o nosso uh, não é todo o nosso corpo físico, como ele funciona através do nosso sistema, de se assegurar e, e, e afirmar que aquilo que está sendo somatizado não vai mais ser, porque as suas células são você e elas vão depender Exatamente. das informações que o teu corpo energético está mandando, todo o seu sistema, né? os seus neurônios, então, tu, as glândulas, logo ela começa a entrar em função daquilo que estava disfuncional, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. O que, o que comanda o corpo, né? o, que, o que dá vitalidade, o que dá saúde para o corpo, né? É, é, o, que, o que injeta energia para o corpo humano funcionar, né? É, é, são as estruturas energéticas mesmo, né? A gente não consegue funcionar sem o nosso sistema de chakras estar ali em dia, né? Funcionando a todo todo vapor, né? Então, Deixa isso. eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, tem, nós temos os chakras que são os sete fundamentais, né? E depois tem o, os que são... Ah, os, os, é, que... os terciários e os secundários, isso. né? Isso. Ah, você acha que tem algum chakra mais importante que o outro para o nosso corpo? Olha, Armin, a gente pode é, fazer o raciocínio, por exemplo. Essa pergunta é a mesma coisa que você falasse assim para mim, que você me perguntasse assim: quais são os seus principais órgãos para o corpo funcionar? Né? Quais são, é, de repente, é quais são os principais sistemas? Né? Se é o, é. É, o, é, o sistema é, é, cardiorrespiratório? o sistema nervoso, é, o sistema, enfim, qual que, qualquer que seja, né? Todos um, eles precisam um do outro para ter um funcionamento geral, né? Então assim, é, a gente tem, claro, é, se a gente for falar, né? A gente não consegue é, separar, por exemplo, o sistema nervoso, né? Do, do, do, do resto do corpo, né? Porque a parte nervosa que manda informações para o corpo funcionar através das sinapses, enfim. Né? Então, assim, não tem como a gente dizer que existe um chakra mais importante do que o outro porque cada um tem a sua função né? e todos trabalham em harmonia. O problema é quando eles não trabalham em harmonia, né? assim como as estruturas do corpo. Também, né? a gente tem, por exemplo, sistemas físicos, né, fisiológicos, que não funcionam tão bem. Né? Então, a gente tem, por exemplo, os rins, o fígado, e se esses órgãos não estiverem funcionando adequadamente, vai comprometer, vai reverberar em outras estruturas Então, a gente tem tudo, todas as estruturas do corpo, né, orgânicas, fisiológicas, importam, né? mas a gente precisa dessas estruturas para o corpo funcionar bem, né? assim, do mesmo jeito se dá a anatomia energética também a fisiologia energética. Né? A gente precisa de, toda, de to, todas as estruturas de energia funcionando, propiciar o vitalismo corporal para você conseguir ter essa interação entre a anatomia energética e a anatomia orgânica. Sim. Né? É, é, aí a gente tem também, como você falou, né? É, essas doenças que são físicas, né, hum. no caso, para elas chegarem a físico, elas passam antes pelas estruturas energéticas. Né? Então, a gente tem lá os sete corpos energéticos, né, os sete corpos sutis, né, que a gente fala. Então, a gente tem, é... quando uma, uma patologia, uma doença, antes dela se instalar no corpo físico, ela já começou né, lá pelo pelos sete corpos anteriores, né? Hum. Então a gente tem o corpo, o corpo físico, né? Que é esse que a gente vê. É, aí a gente tem o duplo etérico, que é um corpo que também algumas pessoas mais treinadas elas conseguem ver, né? E também que tem o é, um desdobramento, é personal, né? né? É, é o corpo é, esse corpo etérico, ele é o que faz o desdobramento. Sim. É o que faz o desdobramento quando você dorme, é o que desdobra. Né? E quando ele desdobra, e... corre-se o risco de mexer com os chakras também no corpo físico, naquele momento, o ele é aleatório? Ele simplesmente sai, ele vai, né? Ele vai pela mente, mas não interfere no teu corpo físico? Interfere? Então, pode interferir também, né? É. o o duplo etérico ele é, ele, é, ele é o segundo você tem o corpo físico, né? e o corpo etérico que é esse corpo mais próximo do físico, né? digamos assim. sim. né? então você pode ir entre o corpo entre o o duplo etérico e o e o próximo corpo, né? que aí a gente tem que eu ia só terminar. tá. É. É, aí a gente tem o corpo físico o, o duplo etérico, né? É, aí você tem o, o, o corpo mais emocional, né? O corpo mental superior, o mental inferior, o superior. Aí você tem o búdico, o corpo búdico e o corpo ático, né? Então são sete. Sim. Entre esses corpos, entre o corpo é, etérico e o mental, a gente e o astral, desculpa, entre o corpo etérico e o corpo astral, né? Que é entra o segundo corpo. Que é o do e o corpo astral, que é o terceiro corpo, a gente tem uma tela que chama tela búdica. Né? Essa tela búdica, ela serve, ela, ela, ela funciona como se fosse uma, uma tela de, é, de limpeza, digamos assim. Né? Ela, protege, ela protege esse corpo físico e o corpo etérico do ela, ela filtra, digamos assim, ela protege é, de, algumas, de algumas Ela viagens, blinda. Alguma... Ela, ela blinda. Isso. Ela blinda. Ela Isso. Blinda. É essa é a palavra é. que eu estava tentando achar. É, então, assim, é, é, essa tela búdica, muitas pessoas, a, a gente tem ela, quando a gente nasce, ela, íntegra, né, ela intacta. é íntegra, ela é intacta. Conforme a gente vai passando, é, é, os anos vão passando, né? As pessoas vão tendo, vão, vão desenvolvendo patologias, né? E vão é, tendo problemas mais emocionais, enfim, comportamentais, sociais. Essa tela ela vai rompendo, ela vai criando é, uma espécie de, de, não digo lesão, né? Mas ela vai, ela vai rompendo. Ela implantes? Vai ser seriam dentro. os implantes é, injetados? Sim pelas informações pesadas, pelas cargas pesadas, e talvez Pesado. este corpo não tolere esse peso e ela vai rompendo, é isso? Eu não sei, é o que eu estou entendendo bem. pelo que você está explicando. Não, não é isso mesmo, é como uma tela, se você pega uma é. tela, é uma peneira, sabe uma peneira que é uma Sério? tela fina, né? vai peneirar... Sabe quando você vê essa estrutura rompendo assim, com né? um buraquinho, aquilo Sim. rompendo, aí se você for peneirar, a areia vai passar, vai, não, vai, não, vai, não vai conseguir é, peneirar direito, né você certo. vai passar com mais facilidade para cair no chão. Uhum. Então é mais ou menos isso, né? essa, tela, essa tela respalda a gente de, de, de alguns agentes agressores, né? que são o que? São os miasmas, né? que a, a, a homeopatia fala bastante. É, os implantes energéticos, é, é, esses é, obsessores, né? tudo que, que agride né? o, o corpo físico e o duplo etérico, é, se você não tiver com essa tela údica íntegra, ela vai passar com mais facilidade. Né? Sim. Então é, essa é a importância de, de você ter, levar uma vida mais saudável, né? de você é, é, conseguir é, Lidar bem com seus pensamentos, seus sentimentos, cuidar da sua anatomia, da sua fisiologia energética, né? Porque tudo isso contribui para você preservar essa tela, deixar íntegra essa tela búdica, né? Que, que todos nós precisamos, né? Então, é, que eu, só, eu tinha só comentado anteriormente, né? As doenças, elas começam lá desses corpos mais astrais, né? Do, dos corpos mentais, do mental inferior para baixo, né? Então, você, é, você começa a desenvolver né, esses miasmas, né, essas, esses desequilíbrios nesses né, corpos. Posso, e posso? Eles vão chegando até o corpo físico. Tá. Né? O, esses metais que você está falando, eu, eu por exemplo, não conheço, eu desconheço um pouco disso. Eu, eu, são os metais ah. pesados implantados no corpo, é isso? O corpo mental. Eu então, dizer, o corpo é, mental... mental ele, ele vem, dá uma explicadinha, especifica um pouco mais isso, Rafael. Dos, dos, do, dos miasmas, você disse? Não, do metal do pesado. Miasma. Como é que isso acontece? Que é com as coisas que você trabalha, né? Mas eu, eu não consigo uh -huh. entender muito bem. Eu estou interessada em aprender. Eu... Na verdade, Ana, eu, eu disse mentais, acho que você talvez tenha entendido mentais. Ah, também você, tem mentais. você sim. também entendeu metais? Sim, sim, Então, agora eu não estou enganada, ela também entendeu, metais. Sim, sim. Então, ela também entendeu metais. É mentais. Ah, mentais. Não mentais, a gente tem o corpo mental superior e o mental inferior. Sim. Né? Então, aí é, o então, que eu quis dizer é tá. que, que o, do mental inferior para baixo, a gente mental. começa a desenvolver as patologias. Mental. Do corpo é. mental inferior para baixo. Isso. né? Do mental é. inferior ele passa para o astral, do astral ele passa para o dupletérico, e do dupletérico para o corpo físico. Certo. Né? Então a gente tem essa tela entre o corpo astral e o dupletérico, essa tela búdica. Né? Tá. Se essa tela não estiver íntegra, esses mialasmas, esses implantes, esses obsessores, eles passam mais facilmente, chegam mais facilmente até o corpo físico. Tá. né? Então assim, é, a, é por isso que eu falo da importância de, de você é, se manter íntegro, né? se manter saudável, cuidar da, da sua parte psíquica, né? é, é, é, pratica, ter uma prática energética, né? ter, ter práticas como meditação, é, é, as terapias energéticas no geral, né? a terapia floral, a fitoterapia, a cromoterapia, Sim. tudo isso Faz você energizar os seus corpos energéticos, né? Dá, dá subsídio, dá nutriente para você manter íntegro os seus corpos, corpos energéticos. Né? E tem outras coisas também, né? É, algumas, alguns aspectos mais assim é, comportamentais, sociais, também interferem. Né? Né? de vida, né? o que você. É, da forma que você vive, se você é uma pessoa mais. É, reprimida, recatada, tudo isso interfere na sua, na sua saúde energética também, né? Sim, então... eu tenho uma pergunta. Eu, pera aí, Rafael, a, a Pri tem uma pergunta pra você que alguém tá fazendo aí, pera aí. Aguenta é aí, depois você continua. Em relação ao que ele falou da tela, é. aquela tela, que assim, conforme vai passando o tempo, ela vai se rompendo. O, o, Quais são essas causas dessa tela, quando essa tela se rompe? O que, que ela causa na gente? Você ouviu? Deu pra ouvir? ouvi. Tá. Deu. Então, vamos lá. Então, a tela se rompe, essa tela se rompe por conta de, de algumas, alguns hábitos que a gente tem, né? Hábitos físicos, né? De, do, do dia a dia mesmo, que inclui o quê? É uma alimentação é, de você se desconectar com a natureza, né, de você não ter propósito de vida, né, então assim é, essa tela búdica ela ela ela ela tem influência desde a, da, da questão física mesmo, né, da sua alimentação, influências energéticas, né Assim, pessoas que não têm propósito de vida, pessoas muito viciadas em, em, em droga, cigarro, né? Como, é, não tem hábitos saudáveis, usa droga, fuma, é, não tem bons pensamentos, é, é, não tem contato com a natureza, está né? assim, sempre longe da natureza, não pisa no chão, não pisa na terra. O é, que mais? Pessoas insatisfeitas, pessoas depressivas pessoas depressivas ou muito ansiosas, também rompem essa tela? Muito. Muito. muito. Vou dizer, assim pelo que eu já estudei, que essa parte psíquica mesmo ah. né, é o que mais fragiliza essa tela búdica. Né? Então, é a falta de, de um propósito de vida. Né, de, de, de pensamentos automáticos de você não saber lidar com o seu próprio corpo Mas, né de você é, não saber lidar né, com a sua, a Dá, sua tem mais uma né, pergunta né. pera aí aí aí depois que a tela se rompe tem alguma coisa para fazer para refazer a tela sei lá como é que fala para é, para regenerar é. vamos isso, dizer é isso, isso. tem como regenerar por exemplo, a pessoa fumava, né? ela parou de fumar, ela mudou a cabeça. Para... Tem como regenerar isso? Você, você tem assim, por exemplo, como que dá para regenerar essa tela? É isso, Cris? Estão tá perguntando? Então, é. Vamos lá. Então, Armin, a explicação é mais ou menos assim, né? Se você. É... É só um comparativo, né? Se Sim. você corta, faz um corte no braço, né? Um é. corte no, no, no seu, no, na sua pele, né? E você não mexe naquilo, né? Você, você, depois que você cortou, você toma banho normal, né? Você, você, não, não, você não, não cuida daquilo, né? Hum. Aquilo vai demorar mais tempo para se regenerar, certo? Se você Sim. não passar, é, não faz uma asepsia correta, não faz uma limpeza. Aquele corte para se regenerar, ele demora mais tempo, né? Sim. Agora, se você cuida daquilo, né? se você faz uma limpeza, uma asepsia correta, lava direitinho, faz um curativo, aquilo vai se curar mais rápido, Sim. Né? Funciona... Essa tela útica, que é uma tela energética, ela funciona do mesmo, do mesmo jeito, né? Você precisa cuidar da sua questão energética para você refazer essa tela pútica, ela tem como ela tem como ser refeita. Só que chega uma hora que é, de tanto ela ser rompida, rompida, rompida e não ser refeita, ela não consegue mais ser refeita, entendeu? Do mesmo jeito, se você corta muito, se você faz um corte no braço muitas vezes, um corte em cima do outro, um corte em cima do outro, muito tempo, ele se refaz, mas você vai ficar com muita cicatriz, né? Você vai chegar uma hora que, que aquela estrutura, ela não vai ser mais íntegra como ela era antes, entendeu? Isso. Então essa tela dura funciona do mesmo jeito, né? Se você, é, é, assim, desde o momento que a gente nasce, a gente já começa, já começa a sofrer ataques, Nessa tela búdica, né? Porque você, começa, você já se expõe, já se expõe a, a, a agentes tóxicos, já se alimenta mal, já tem maus pensamentos, já não tem bons, bons hábitos, então tudo isso vai agredindo essa tela. Né? Essa tela ela se refaz, só que chega uma hora de tanto você é, agredir essa tela búdica, que chega uma hora que ela. Né? Então, o que, que acontece? É... Essa tela búdica ela é uma tela energética, né? Sim. ela se refaz com base em coisas energéticas. Né? Então, se você tem práticas energéticas, bons pensamentos, é, faz, faz uma boa meditação, é, usa, né, é, a, te, usa de terapias energéticas, como a terapia floral, a cromoterapia, tudo isso isso ajuda a refazer a tela búdica, Sim. certo? Então essas, essas essas ações energéticas elas fazem elas ajudam a, a refazer essa tela, a recompor essa tela, né? Tá. Então. Mas como eu falei, chega uma hora que de tanto você agredir essa tela que daí ela já não se refaz mais. A mesma coisa acontece com os chakras, né? Sim. Tem uma hora que você... O que que acontece? Os chakras, eles são é, são estruturas sutis, energéticas, né? Que elas sofrem influências dos meios físicos também, né? Sim. Então, o que que acontece? Chega uma hora que... É, dizem... É, eu sei que nos dos espíritas eles fazem bastante isso, né? Que você pode perder um chakra, né? Nossa, eu nunca disso. Você pode ter um chakra tão denificado. Que o que, que acontece? Depois Sim. que você tem esse chakra danificado, é, é, você pode perder esse chakra. Qual que é a forma de refazer? Você tem que fazer um transplante de chakra. Isso existe também. Né? Nos centros, é, em centros espíritas, eles fazem transplante de chakra. Mas, assim, para você fazer esse transplante, você tem que ter é, é, um médium muito bem é, experiente para isso. Né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil de se Sim. fazer. Né? Então. É, é, para você conseguir é, voltar aquela integridade em termos estrutural, energético de novo, de um chakra ou de uma tela búdica, você precisa fazer, vai, vai muito exercício vai muito passe é, é, muita energização muita meditação tudo isso consegue refazer né? como eu falei, a tela búdica e refazer o chakra né? mas assim, se você já tem Aquilo muito agredido, por muito tempo, ao longo do tempo... Aí você já não consegue refazer mais. Né? É, como, consegue é como parte do corpo que foi mutilado. Que foi mutilado, exatamente. É como uma estrutura física. Então, né? vai, ter que, vai ter que superar... O outro chakra vai ter que trabalhar o dobro. Vamos o dobro. dizer... Ter... Se for, vamos Isso. supor que seja o básico, que seja o chakra raiz. Isso. Nesse ponto, Rafael, ele é mais importante, porque ele é o vital para nos fortalecer, ele, ele passa a ser a nossa vitamina uh, na perda de um chakra. E caso ele seja o perdido com todas essas coisas que estão ocorrendo, nós sabemos disso, né? Como é que a coisa vai funcionar? Como é como, como que fica a estrutura? Então, é, é, é como uma estrutura física, né? Se você perde um rim, você tem dois rins, né? você perde um rim, o outro vai ter que funcionar em dobro, certo? Sim. Tem pessoas que vivem com um pulmão só, por exemplo, né? Se você perde um pulmão, o outro vai ter que fazer um trabalho dobrado, né? É. E, e mesmo assim, você vai, você, isso vai impactar em termos fisiológicos, em estruturas, né? Então Sim. você vai ter algum comprometimento de outras estruturas. É a mesma coisa, né? Se você pede um, um, um chakra, né? É, aquilo vai impactar em outras estruturas energéticas, né? Aquilo vai sobrecarregar ah, os chakras terciários, ah, né? Então é, é, isso é isso reverbera na sua saúde física também, né? Então você tem, se você tem esse problema né, do, do, do, é, energético estrutural né, da anatomia energética, né? Isso vai reverberar em outras estruturas energéticas Sim. e também reverberar em outras estruturas físicas também. Né? Tem pessoas, Armin, que tem, que tem problemas, né? Tem essa tela rompida, sabe aquela pessoa assim. Digamos assim, que tem muitos problemas, né? que é, fica doente muito facilmente, que é vulnerável a muitas coisas, é sempre vulnerável a, a doenças, que é, ela se vê muito afetada por problemas é, é, da psique, do intelecto. Muitos casos, essa tela, essa tela que já não está mais tão íntegra. Então, como ela funciona como uma pasão né como ela funciona como uma proteção né é, ela vai ela não vai proteger tão mais tão bem mais quanto aquela tela como se aquela tela tivesse íntegra né então assim é, é a importância de você cuidar da sua parte energética né é, é muito grande né você assim é uma coisa que não tem como mensurar, né você, cuidar da sua parte energética é cuidar da sua parte física porque elas andam elas elas funcionam juntas né Sim. como eu falei no começo da live né? a anatomia física a fisiologia orgânica a física precisa da fisiologia e da anatomia energética para funcionar senão não morreria é então, sem energia né exatamente né? a gente tem é, digamos assim essa questão mesmo, né, científica, né? das estruturas físicas, onde você só olha para a estrutura física, Sim. onde você só olha para a doença, onde você só olha para o físico, para a matéria, né? e as pessoas assim que não, não, né? não, não tenha, não estudam, né? não tem essa prática energética Diária, não sabem que existe. Ou preferem, pre... agora vamos fazer até eu abrir um parêntese, ou preferem fazer de conta, uhum. porque como está a indústria farmacêutica? É, exatamente, né? A gente tem o nosso mundo contemporâneo, a ciência moderna, né? A gente só cuida das questões físicas porque é o que a gente pode ver, né? É. Se você for ver assim pela ótica né, da ciência moderna, né? Só existe o que você pode ver, que são as estruturas físicas. Tudo que você não pode ver não existe, né? Então assim, é, só, você só você só cuida, a gente só cuida daquilo que a gente pode ver, né? Digamos assim, né? A, a, os médicos convencionais, eles só cuidam, né? A medicina convencional só cuida daquilo que pode ser visto, né? Daquilo que, que é bio, bioquímico, né? Sim então assim a gente é, é, hoje em dia a gente tem né se você for ver é, os cursos superiores da área da saúde tem uma formação que é um pouquinho tem mais é, é para essa questão energética né hoje em dia a gente não ouve muito falar de meditação né de práticas holísticas né, de práticas energéticas muito mais do que há anos atrás né sim então é, a gente tem que ter esse olhar né para para essa anatomia energética, para essa fisiologia energética, né, com o mesmo o mesmo olhar que a gente tem para as estruturas físicas, fisiológicas, né, orgânicas, a gente tem que ter para as estruturas energéticas também e a gente acaba não tendo nunca, né? A gente sempre vai empurrar, ah, é. ah, meditar faz bem, mas quando der eu medito, né, é. quando quando eu puder eu vou eu vou eu vou, eu vou, eu vou pisar na terra. Ah, ah. E quando der eu faço isso, vou ter contato com um animal, Sabe, né? Sabe, assim, o, o que eu, que eu percebo, assim, é, o que eu percebo nos meus atendimentos, que tem anos, né? É assim, a pessoa, ela não consegue, muitas pessoas, né? Elas não conseguem é, incorporar uma coisa na outra, ela não consegue associar a energia, a frequência energia, a, a frequência energética com o corpo físico. Porque se o teu corpo físico funciona, o nosso corpo físico funciona, é graças ao energético. Elas pensam que a energia é só se a luz, é uma lâmpada. Né? E a energia é tudo. É o cosmos, é a terra. É, é, é né, tudo. Por exemplo, nós temos os movimentos de atração e retração. É, nós podemos nos atrair, é, né, é, é, equilibrando muito mais o nosso corpo. Quando nós entramos no conhecimento energético, e até mesmo com isso que vocês trabalham, que são suplementos, eles substituem qualquer alimento, quer dizer, qualquer não, porque a gente está se alimentando. Mas ele, ele supre o que falta no teu corpo, não supre? Vamos supor, houve, um, houve alguma ruptura de terna, que você estava falando da peneirinha. Uhum. Algum suplemento, de repente, ele pode substituir o, o que ficou defasado no corpo, e, e é como se ele. Fosse um curativo permanente, uma drenagem assim, naquela parte uh, abrindo mais esse chakra, fortalecendo mais, expandindo mais? Sim. Sim, é, Armin, é, é, o seu vídeo deu umas travadas, então eu não, eu não ouvi muito bem a, a sua questão, né? Eu ouvi em partes. Só... O seu também né? deu, eu não sei como os dois é Eu não sei que tá ruim. Então... Ah, agora você está me ouvindo, eu estou dizendo, os suplementos, por exemplo, nós temos que, por exemplo, perfurou tudo aquilo, a, a, mutilou a pessoa, vamos dizer, o chakra mutilado, né? Tem alguma maneira de, pelo menos, externamente, repor, através do suplemento, de alguma, a, a, a, alguma forma, você poder reestruturar um pouco daqueles, é, desses chakras, ou, ou, ou do que foi desfeito, ou até das sinapses que não existem mais, no campo neural, alguma coisa assim? Então existe, né? como eu falei. Né? É, dependendo do, do, do chakra, né? você, você consegue é, energizar esse chakra com base em alguma coisa. Então, por exemplo, o chakra base... O você, é, quando você tem você ele desvitalizado Desenergizado né? você, é, é, é Se você Se propôs com a terra né? Pisar no chão né? é Fazer coisas é, Voltadas para a saúde Daquele chakra Você consegue re, é, revitalizar ele né? Você consegue encher ele de energia certo? Mas assim Tem, tem uma hora que, que você, no caso o chakra básico se tem é, se você tem ele muito agredido né ao longo da vida né e você não chega uma hora que você não consegue mais refazer ele né você não consegue mais injetar energia para esse chakra funcionar entendeu é como, né, se você por exemplo tem um órgão um, um rim que já tem Teve muitos problemas na sua vida, problemas consecutivos, né? Você teve problemas, muitos problemas renais, patologias, enfim, né? Chega uma hora que ele não funciona mais e você tem que fazer um transplante, digamos assim, né? A mesma Sim. coisa funciona com o chakra, né? É possível fazer um transplante de chakra, né? Mas assim, é... tem alguns centros espíritas que fazem isso, que eu sei que fazem, né? Mas é uma coisa que. que... Que você, você, não vai, não vai ser, você não vai ter aquele chakra da forma íntegra, né? Como se não tivesse tido perdido ele, né? Você Sim. vai passar a sua vida tendo alguns problemas, né? Que se você, você transplanta o um coração, que por exemplo, aí, aquele, aquele coração vai funcionar da mesma forma do que a forma íntegra? Não. Você vai, você vai passar a sua vida tendo alguns problemas com aquele órgão, entendeu? São sequelas que vão ficar. É mais ficar. ou menos isso. É sequelas. São sequelas que vão ficar naquela parte que foi danificada, sequelou. Então, o que está sequelado não existe mais, né? Está danificado, mas alguma coisa vai funcionar para dar uma, uma certa, um certo vai, um, uma base, uma sustentação para que, que a pessoa possa se equilibrar diante daquela situação sim é como é, é que nem é que nem as estruturas orgânicas né se você é, é, prejudica né um órgão um sistema né do seu corpo orgânico né o seu corpo ele tem uma inteligência né então sim. essa inteligência essa homeostase esse equilíbrio do corpo ele vai trabalhar para conseguir ma se manter né no nível de integridade que ele pode né o a anatomia genética é do mesmo jeito, né? Você é, as estruturas elas muito, né, para ter uma um equilíbrio, né? E só que chega uma hora, né? Por exemplo, se você for pegar um doente lá da cracolândia, Sim. né? Que é uma pessoa que é, se você for bem em termos estruturais, é só um exemplo, tá. né? não é, tem essas estruturas tão íntegras, porque passou muitos anos da vida né, é, usando drogas muito pesadas, né, e vivendo em condições subhumanas, né, então tudo aquilo vai afetando ela. Né? Eu só estou dando um exemplo mesmo, não que isso aconteça de verdade, mas uhum. é, é, chega uma hora né, que a pessoa ela já está tão degradada, né, que ela já tem tantos problemas né, físicos e energéticos, né, que assim... É, para ela se refazer de novo, é muito difícil, né? É até possível, mas não vai ser como antes, né? Não vai ser como ela ela ao nascimento, né? A pessoa nasceu, ela tem todas essas, essas estruturas íntegras, né? Então ela vai perdendo ao longo da vida, né? Então, se você pega a idade de uma pessoa que foi idosa, né, idosa, é, a parte energética é a mesma coisa, né? Você você pode ter algumas estruturas que foram prejudicadas por conta Desses, desses problemas né que são problemas como eu falei que são problemas energéticos problemas físicos que reverberam e agridem essas estruturas energéticas né? então assim é... o que qual é qual que é a, qual que é a, a fórmula para você conseguir viver bem né conseguir viver ter uma vida boa, saudável, energeticamente... O equilíbrio, né? né? O equilíbrio. O equilíbrio, né? Primeiro que é uma coisa que todos nós procuramos, né? Sim. A gente não tem resposta, né? Porque é uma coisa que... Não... Se você for perguntar para qualquer pessoa se ela tá bem, né? De, de... Fisicamente, energeticamente, sempre vai ter algum problema, né? Você não consegue... Encontrar uma pessoa que esteja íntegra e se sinta 100% bem e saudável, né? Isso é quase que impossível. É, eu, é. eu não conheço ninguém assim. A gente procura por isso. Né? A gente tenta cada vez mais, é. né? Procura recursos pra gente conseguir manter a nossa Sim. saúde íntegra, né? A nossa saúde física, a nossa saúde energética. Então, assim, pelo que a gente conhece, pelo que se sabe, né? Então, assim, a gente é feito para, A gente veio da natureza, né? A gente veio do cosmos, da identidade. A gente está essa conexão, né? Então a gente já não, hoje em dia, né? quem mora, né? a gente não tem contato nenhum com a natureza. Né? A gente tem, não toma sol, não abraça um animal, né? não tem contato com o um animal, não Sim. tem contato com a família, né? perde propósito de vida, o é, que mais? Essas coisas elas vão, né? Rompendo essa tela, rompendo esse. É, é, é, prejudicando esse chakra, né? então, a gente, qual que é a, a, a, a, o remédio para tudo isso, né? qual que é a regra? Né? É você tentar o máximo possível né, se conectar com a natureza, né? não se romper do seu propósito da natureza. Mas aí, no caso, por exemplo, eu, a Armin, eu. Eu antes, ah. há muitos anos atrás, eu até fazia meditação, mas tipo, você tá falando contato com a natureza, sentava no chão e, e tal. Até hoje a gente faz um pouco, né? Hoje o corpo já não ajuda tanto. Mas põe os pés no chão, né, Pri? Ah. Ah, e essa coisa toda. Mas enfim, ah, eu percebia que para mim a meditação, ela funcionava quando, que, que aquilo que o pessoal chama de meditação, quando eu parava com os homens da vida, oh, oh, você entendeu? Maneira de falar. E eu entrava em ação, eu agia. Quando eu agia, eu meditava, porque eu introspectava e canalizava o, o que eu estava fazendo, o que eu estava acionando até hoje. Logo, a meditação para cada pessoa, eu tenho a impressão que funciona de uma forma. É, você, você pode estimular os seus, o seu estado búdico, os seus neurônios, como você quiser chamar, né? Essa elevação, a, a correspondência com o teu eu interior, superior, sei lá, de várias, de várias maneiras. Mas como faz uma pessoa extremamente ansiosa do jeito que estamos vivendo hoje no nosso dia a dia? Você não acha que às vezes alguns suplementos, algumas coisas assim, é, onde, você, onde, onde você pode procurar mais uma medicina integrativa, alguma coisa mais funcional, você não acha que pode ajudar muito mais? Pelo menos pra a para que tá né Pri essa essa ansiedade porque se ficar aquele aqueles chakras já ferrou aquele não sei o quê. quantos chakras ferrados nós já temos né eu não digo assim nós que temos uma vai uma consciência mais expandida nós temos mas a maioria não tem Rafael a pessoa pensa que tem porque ela vive às vezes gerindo a vida dela através do ódio, da raiva. Ela não sabe transformar a raiva em ação. Ela não sabe lidar com, com o chakra, com o preço solar. Então, ela atrai tudo o que é ruim porque ela quer ser boa para os outros, mas ela sai do bem dela para ser melhor para o outro. Então, ela vai atrair o que o outro tem de pior. Você não acha que tudo isso leva a pessoa a somatizar e a criar sérios problemas? físicos e psíquicos? Ah, com certeza. A gente não tem essa questão. É, a gente não tem muita, muita, muita conexão com esse eu superior. né? Se você for pegar o Oriente, né, os países, muitos países do Oriente, eles têm essa questão né, de, de olhar para si mesmo, olhar para dentro. Né? É, é, é essa questão intuitiva. Eles têm muito mais aflorado essa conexão né, com os propósitos de vida, com o eu superior. Das pessoas do Oriente, né? É muito maior do que a gente aqui do Ocidente, né? Sim. Então, assim, a gente aqui do Ocidente, a gente, não, a gente tem dificuldade em olhar para dentro, em, né, em se perceber. E do Ocidente, a gente tem muita dificuldade né, em encontrar esses pontos de equilíbrio, né? Porque a gente não tem esse olhar. É, mas eu não tô assim nem, nem uhum. querendo dizer do eu superior, eu inferior. O que, eu estou, o que eu estou colocando assim, que a maioria não tem, sabe, você falar de eu um superior, a pessoa, ah, eu quero encontrar meu superior, mas nem sabe o que quer. Ah, porque o eu superior, na verdade, é o eu que nos aciona, que nos toca para frente. É o eu é o eu que existe em mim pela eternidade, que é eterno em mim. Então, se eu acredito que os meus chakras são luz e que eu dependo, por exemplo, de cada um deles, para ser o um ser perfeito, nós dependemos, e muitas vezes nós demoramos para tomar essa consciência, como que nós podemos, com o passar dos anos, Rafael, suprir essa necessidade, é, é, como... Qual o caminho que você vê, fora a pessoa ter que caminhar, isso dá é importante, mas tem vê que tá cheio de jeito que caminha e nem percebe que está caminhando. Às vezes ela vai caminhar porque isso reforça as pernas, porque isso dá uma musculatura mais firme. Tá cheio de gente que põe os pés no chão e não tem a menor noção dela. Nós até pegamos usuários, como você falou, os, os usuários, infelizmente, de craque. Eles andam com os pés no chão, deitam na terra. No entanto, eles qual é a consciência? A consciência de que eles perderam a consciência. Então, nem, nem sempre isso é o suficiente. Eu acho assim, que o suficiente para nós, no meu ponto de vista, vê se você acha que é isso, é colocar a perceber a insuficiência que existe e como nós podemos trabalhar isso sim é, eu acho que cada pessoa é, é que assim isso é uma coisa que é particular de cada pessoa né sim é, as insuficiências que a gente tem né variam de uma pessoa para outra né então é, se você for pegar uma pessoa né que que como você falou, né? um morador, um, uma pessoa que vive na Cracolândia, né, que ele tem, ele anda na Terra, enfim, né, tem contato ali com os animais, com os cachorros dele, enfim, mas é, ele perdeu a conexão, né, ele perdeu o propósito, perdeu Sim. a conexão que é, que é essa que é essa essa luz superior que a gente tem, né, Sim. essa esse propósito de vida, né? esse, essa questão de por que, que a gente está aqui, né? de, do sentido da vida. Né? Então, é, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa mesmo. Né? Se você for ver, né? tem pessoas que, que têm é, práticas energéticas, meditam né? e têm um, um, um autoconhecimento coisas que se você for ver que elas que elas é, não são tão íntegras, né? Então eu acho que o, o a sacada do negócio, Armin, o, é você olhar para dentro, né? Você se perceber, ou ver o que, que tá faltando em você para você chegar num equilíbrio, né? Num homeostase, né? E isso varia de pessoa para pessoa, né? Não tem regra, né? Eu sei o que falta em mim, né? Eu sei quais são as coisas que eu preciso melhorar, né? Para eu para eu chegar num equilíbrio, né? só que as pessoas não têm essa consciência, né? Elas não sabem não. que é, elas não têm um olhar, esse olhar mais sutil, né? Esse olhar mais para dentro de, de perceber quais são as coisas que, que, que, que faltam dentro dela, né? Então eu acho que vai muito, vai muito de, de da evolução de cada um, né? Dentro do do espiritismo, né? A gente tem, tem isso, né? Dessa questão da evolução, né? Do, da, da evolução mas vamos supor do mesmo, que a pessoa né? não queira se vincular a uma religião. Tudo bem, o Espiritismo até abrange muita coisa boa, positiva, mas por, se você falar comigo, eu não vou, entendeu? Eu, eu, eu tenho a minha própria conduta de vida, né? Não vou para uma crença. É, eu não vou para uma crença. Uh, mas a autopercepção, como é, é, é, ela tem várias ramificações da pessoa poder chegar nessa autopercepção. Né? Ela tem uma dor que acusa. Ela tem um reflexo que falta. Ela tem uma uh, é, ela tem uma, uma um peso na cabeça constante. Ela, ela se observa pelos pensamentos repetitivos e pelos pensamentos não só repetitivos como até uh, auto persuasivos porém que enganam a ela são auto persuasivos porém não são pensamentos uh, que levam a ela a alguma habilidade maior isso tem é, é como que isso trabalha com nossos chakras, como que os nossos chakras, como que nós podemos perceber a, a, isso e, e, e despertar os nossos chakras, por exemplo, coronário, que trabalha juntamente com a pineal, a pituitária, com essas glândulas, né? Como que nós podemos perceber o nosso chakra cardíaco? Então, os superiores, inferiores, o esplênico, que é extremamente importante. Como que uma pessoa pode perceber tudo isso? É, eu acho que não tem regra, né, Armin? É uma coisa que, que é particular de cada pessoa, né? Eu vejo assim, é um trabalho diário, né? Você, você se perceber, né? É uma coisa que é, é algo que é diário, que dia após dia você, você tem um olhar, pra, tem que ter um olhar para aquilo, né? Então, né? eu acho que cada um... É, é, percebe isso, nota-se isso de uma forma, né? E tem pessoas que não percebem né? que pra bem aquilo é normal, entendeu? A pessoa, ela então... não percebe, assim, no meu ponto de vista, né? Ou pelo trabalho que a gente é. realiza, é. você, eu aqui. A pessoa, primeiro ela precisa perceber assim, por que que eu projeto tanto ódio pro outro? Um exemplo. Por que, que aquela pessoa me incomoda? Se ela faz tudo aquilo que eu gostaria de fazer, isso está mexendo com que tipo de chakra? O que que a pessoa pode fazer nela? O que que ela pode procurar para mudar isso? Para ela poder enxergar? Muitas vezes, até pelos olhos de alguém que possa ajudá-la a enxergar pelos próprios olhos. Como que ela percebe? É, eu... Umas dicas, assim, estou pedindo uma, uma simples dica. É, os chakras eles são ligados a, ligados a emoções, né? Sim. Então, eu acho que assim, a pessoa ela não consegue perceber né, uma, uma defasagem, né, do, do, um comprometimento do chakra. Se ela não tiver o conhecimento daquilo, né, ela não vai conseguir perceber, né? Então, eu acho que é uma coisa, Armin, que essa percepção né, é uma coisa que um profissional pode ajudar a pessoa. Né? Um profissional né, que trabalha né, com, com terapias naturais, terapias holísticas, né? ele, ele pode ajudar a ela se perceber quanto a, a, a essa questão mesmo mais é, sutil e energética. né? Sim. A gente não tem, nós aqui do Ocidente, a gente tem esse conhecimento para em termos de energia, se, se declarar, né? Ah, eu tenho, eu tenho uma, um problema do, do chakra plexo solar, por exemplo. né? Então eu acho que é, é, isso é um pouquinho difícil, né? É, é, é difícil <risos> a gente assim, é, é medir. Isso, né? eu acho que ela cabe mais um profissional mesmo, né? Se eu entendi, não sei se eu entendi entendeu, muito bem, né? Entendi, entendi, tá sim. Mas... É isso mesmo. E você é um desses profissionais? Sim, eu me... a gente trabalha aqui com, com as, as terapias energéticas, né? Então, aqui, aqui na clínica a gente é, é, faz o, o máximo possível para pessoa, né? Entender, to, é, se apropriar das suas das suas defasagens, né? Então essa questão tem, tem muitas ferramentas né para isso né você tem muitas ferramentas para você conseguir fazer com que a pessoa enxergue algumas coisas né então é, é, é, a psicossomática né é uma, é uma né é, a somatização das coisas né é uma ferramenta bacana para você conseguir entender que é, muitos dos seus problemas físicos né eles, eles são eles acontecem com base em coisas que você somatizou há muito tempo né pensamentos formas de vida formas de pensamento né então a gente trabalha a gente procura trabalhar com isso né fazer com que é, a pessoa se revitalize de novo né ela ela consiga se enxergar melhor e conseguir entender que ela precisa daquilo, né? Que ela é o psicólogo, né? A psicologia, por exemplo, trabalha muito nessa perspectiva mesmo, né? De fazer com que a pessoa se perceba, Sim. né? Então, e, e nós que somos profissionais de, de saúde energética também, né? A gente trabalha bem nessa área mesmo, né? De, de da percepção para consigo mesmo, né? De olhar para dentro, né? Sim. De olhar para si próprio. Acho que é isso. É quando uma pessoa, por exemplo, ela tem o um plexo solar fechado, né? Porque a pessoa acaba puxando coisas de fora, né? Para dentro, e sendo que o corpo dela é de dentro para fora. Ela pode ter azia, indigestão, ela pode desenvolver uma úlcera no corpo físico, na anatomia. Sim, claro. Está totalmente interligado, né? Tá, tá, o chakra tá interligado com os órgãos, né? Com os órgãos é, orgânicos, né? Com a parte física mesmo, né? estrutural. Né? Então, é, se ela tem um problema de uma falta de digestão emocional, né? se ela não digere bem os problemas, né? Não digere bem as situações de vida é coisas que ela passa durante o dia-a-dia. Dia. Ela pode ter um problema naquele chakra e consequentemente tem um problema nos órgãos que aquele chakra comanda, né? No estômago, né? No caso do laringe, né? Pessoas a gente vê bastante, né? Pessoas que tem problema com a fala, né? Não se expressam muito bem, tem essa parte de comunicação é muito ruim, né? E ela acaba acarretando né? Alguma, algum desequilíbrio, alguma patologia, né? Dentro do, do, do, das estruturas físicas que aquele chakra tem a relação, né? Da garganta, enfim, né? da tireoide. Então, a gente sabe que é tudo interligado, né? Os chakras são interligados com as estruturas físicas, né? Então, eles são influenciados por essas, por essas estruturas energéticas. E então, acho que é isso, é, né? É isso. Então, você quer complementar com o que você estava falando antes sobre essas peneiras energéticas, sobre esse, esse duplo etérico, sobre tudo isso, para as pessoas entenderem um pouquinho mais a respeito? Eu acho importante. A, a, a principal questão mesmo né, de, de tudo isso que a gente falou né, é, é o propósito de vida. Né? Sim. o propósito de vida né o é o quão próximo a sua natureza você tá entendeu então assim é, eu acho assim que você você tem um olhar né um olhar amplo né assim, um olhar cuidadoso né e, e, é, no meio que você está inserido né Na, no seu meio social né a relação a relação que você tem com as pessoas né? é, com seu trabalho, tudo isso é saúde, né? Tudo isso, eu acho que a palavra chave mesmo seria propósito, ajudar o próximo, olhar para dentro, um olhar de, de autocuidado, né? você conseguir na sua saúde energética, né? Então, tudo chakras, né? dos meridianos, da tela púdica, dos copos energéticos, da aura, do campo eletromagnético. Tudo isso é influenciado por essas questões sociais, ambientais, fisiológicas, anatômicas, tudo isso são, tu, todas essas questões influenciam a nossa saúde como um todo, né? Então a gente tem que ter esse olhar multidimensional das coisas, né? Do sujeito energético, é, do corpo físico, das questões sociais do convívio com, com as outras pessoas, do contato com a natureza dos animais. Tá. É importante a gente ter a saúde física e energética íntegra, né? Pra gente preservar essa saúde emocional, ética, dentro dessas diferentes perspectivas de vida. Acho que é mais ou menos isso. É isso aí. E tem muito mais do que isso, né? Uh... Ah, com certeza o homem ele sempre existiu aquela frase que diz assim pelo menos desde que eu me conheci é por gente que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que o homem possa imaginar né do que ele possa conhecer e para mim na minha concepção Rafael esses mistérios somos nós existe muito mais mistérios entre a nossa formação Física, o nosso céu, que é a cabeça e os nossos pés, que são a terra, a nossa consciência, a nossa, a, a, a nossa estrutura mental e espiritual, do que qualquer um de nós podemos atingir. Enquanto nós não atingirmos a nós mesmos esses mistérios entre o céu e a terra, Vai continuar, porque quem vai para o céu vai é em busca de Deus e quem vem para a terra vem à busca, talvez inconsequente, inconsequente de viver por um período né? explicado só aqui na Terra pela matéria. Esse programa aqui que nós fizemos, que você trouxe tanta informação sobre os corpos, né, os corpos sutis, sobre alguma coisa sobre os chakras, que se nós fôssemos falar, íamos ficar a noite inteira falando disso, porque eu tenho pressa de falar, você também, eu quero falar, você também. Mas eu acho assim que ele foi esclarecedor, deu para o pessoal entender um pouco o que é um corpo búdico, o que é essa peneira energética, como que essa peneira ela pode ficar inteira ou ir enferrujando e, se, e formando rupturas aos poucos você explicou muito bem para quem quiser assistir de novo né também tá informativo e de como nós não deformarmos o que nós já temos formados em nós né tem alguma coisa para falar o seu telefone para quem quiser te procurar ah, dá um, sobre, falar sobre o seu trabalho um pouquinho? Sim, é, a gente trabalha aqui na clínica né, é, com algumas especialidades. Né, a gente tem, é uma clínica multidisciplinar, né, então a gente tem é, é, algumas terapias diferentes. Né, então a gente tem a terapia automolecular, que é mais voltada para a parte nutricional, alimentação, é, limpeza do corpo físico, né, é, desparasitação da desintoxicação, é, aí a gente tem também mais a parte é, é, holística mesmo, né, da naturopatia, né? que é, são as terapias naturais, né? a gente tem a fitoterapia, a terapia floral, a cromoterapia e tem também umas terapias mais específicas também, né? que eu trabalho em conjunto né? com um parceiro, né? com meu amigo, que você bem conhece. E a gente tem algumas outras terapias, que é a terapia neural, né? Também. São todas terapias energéticas, né? Então a gente consegue ajudar a pessoa desde a parte mais fisiológica, orgânica mesmo, estrutural do corpo, né? A, a ter uma saúde melhor, a limpar o corpo como um todo, né? A ter uma, uma parte, uma, as funções orgânicas melhor. E também tem essa questão mais, as questões mais energéticas também, né? É mais. É, que, que emocional, né? é, é, na psique, né? as terapias naturais. Então a gente desenvolve todas essas terapias. E se alguém tiver interesse, pode contactar pelo, pelo, pelo Instagram mesmo, acho que é mais fácil, Arma. Dá o um número de telefone. Tá, é o 11 DBD 993 99 993 99 então é o um celular. Eu vou colocar... Aí, né? qualquer coisa você vai E se alguém quiser entrar em contato comigo, eu trabalho com, Isso. <risos> com o registro com a medicina energética do terceiro milênio, que aliás, né, nós de vez em quando fazemos até umas parcerias muito boas, porque eu pego mais a questão ah, energética e, de repente, vocês têm até o suplemento, florais, e tudo isso ajuda, integra, né? E trabalho claro. com o registro da memória celular, que eu falo que eu chego na canalização até as zonas abissais. Nós não ficamos só no iceberg, no iceberg. nós vamos lá pro abissal, né? aprofundamos. É muito raro isso. Porque quando você saiu da, até onde dá para mergulhar, até onde dá para usar o um escafandro, você vai enxergar tudo onde, até onde o escafandro mostra. Você não vê o todo, você vê aquele foco. Só que quando você vai para as abissais, o escafandro não existe mais, né? Então nós chegamos nisso, por canalização. Trabalho com a radiestesia magnética montada que é única, maravilhosa. E também com a, com a energia fria vibracional curadora, que você conhece bem, né? Então, é isso aí. Mas, o importante é o pessoal falar com o Rafael, procurar por ele, que é fantástico. Né, Rafael? Vocês podem ver que ele, ele domina aí bem toda essa essa questão, e um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. Gratidão. Isso, maravilha. Muito obrigado, boa noite para os ouvintes, né? E logo a gente marca uma outra live. Vamos marcar sim, vamos pegar vários temas. Um dia você fala é mais, outro dia eu falo mais, e a gente vai trocando ideias, né? E vamos, vamos sim, vamos. Combinado. Combinado? Um beijo grande. Paz, luz e harmonia sempre. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Gratidão.